e que assiste o meu canal, um imenso prazer ter vocês aqui em mais um vídeo, eu tô aqui com o um novo DD Tank, para você que nunca se registrou aqui, é o momento e a chance de você se cadastrar e vir se divertir junto com nós da equipe Tietank, cara, Tietank é uma versão 5.9, que disponibiliza 10k de cupom por batalha, 5k por derrota e mano, o servidor tá muito da hora, garanto que você jogando, você vai se divertir, tem código para novato, tem fusão que tá horinha tem... Não, vou mostrar para vocês, se eu for falar tudo aqui no início, você vai só apenas entrar no jogo. Mas eu quero que você assista o vídeo até o final, para você entender o que, que esse jogo tem de transparecer e mostrar para você. A alegria, felicidade, tem aqui, entendeu? Como coloca com nós comigo que tá na descrição, fechou? Ó, basicamente, entrando no link, vindo aqui pra esse site bonito, cheiroso e gostoso, igual o pai aqui vai fazer o seguinte, registrar a sua conta Como você registra a sua conta? É isso que você me pergunta Cara, primeiramente você coloca seu login Senha, repete a senha Coloca o sexo desejado do seu personagem E o nickname que vai aparecer para os outros personagens Cara, isso é muito essencial Coloca um nick que vai ser chamativo Bonito, cheiroso Igual quem está fazendo o vídeo Entendeu? Pegou a visão? Beleza Registrou, nem aqui Coloca tudo certinho Vou colocar aqui, ver uma continha que eu tenho aqui E é isso Beleza Entrei aqui, o que que tem por dentro do site? Muita gente tem a Cara, a primeira coisa vai ter a compra VIP Vai ter como você baixar o voucher, o Discord oficial O canal do YouTube, esse canal do YouTube É um canal que do servidor praticamente Esse é um canal oficial do servidor Tem um canal Senhor Tietê, que não faz, faz parte é, Entre aspas, né, no servidor Mas é um canal focado dd tank Que pode trazer outros DDTank Basicamente isso, mas esse canal Tietank É oficial do servidor Tudo bem? Se você quiser acompanhar Pode se inscrever lá também, tá bem? Tranquilo. E descendo aqui pra baixo, você vai ter as opções de tapete e trocar o seu nick. Fechou? O site tá bem, quer ver, compacto, tá bem bonitinho e bem profissional. É só entrar e se cadastrar. Feito isso, vai que você tá pelo navegador Google Chrome. Daí você clica aqui em jogar. você vai perguntar, oh my god, o que, que aconteceu? Calma meu filho, que eu tenho a solução. Você vai baixar o seu Browser com o Max Nitro, que está na descrição. Simples, rápido e fácil, dica do senhor Tietchan. para você aprender. Ou você pode ter uma opção melhor, um voucher otimizado, bonitinho, cheirozinho. Daquele na com o aqui, pega a visão meu filho. Baixou o voucher, vem cá, cadastra. Ele é para é, 64 bits, até a gente lançar o próximo voucher, que está sendo programado e desenvolvido. Calma, tudo no seu tempo. Mas enfim, feito isso, o que, que você vai fazer? Entrar aqui no servidor Aqui no servidor, o que, que o servidor tem pra você que é novato, cara? Vou te mostrar um negocinho aqui Chega com o pai, que o pai tem muita novidade pra você Basicamente, vai ter esses três eventos Primeiro evento, primeiro Segundo, terceiro evento Aqui pra baixo, você ignora Porque, caso caso você for comprar uma VIP Você não ignora, chama nós no Whatsapp Que eu tiro disponibilizo uma VIP com um descontinho Charmoso e cheiroso, só assistindo esse vídeo Fugura, VIP Aqui tem as coisas evento para novato esse evento para novato é apenas com o código é um evento que te dá arma muito forte roupa muito forte então chega no WhatsApp peça o seu QV ver código vem cá completa seu evento já fica forte e chama nós na xinche para ver se você consegue bater de frente no PVP e dia é dia 20 nesse mês a gente vai ter um evento evento surpresa então aguarde porque esse servidor aqui sempre tem evento sempre tem novidades tanto que a gente fez um torneio, vai sair no segundo canal aí, que é o canal oficial do Tietank. Vai sair um evento, não, um evento não, um torneio que a gente fez, mas no Discord. Apenas para a pessoa que ficou lá no Discord, de título, entendeu? Cara, tem muita coisa da hora. Se você estiver por dentro, estiver afim de jogar, de se divertir, passar o seu tempo, pode entrar no Discord e garante sua diversão. É muito da hora, beleza? Feito isso, tem a estátua do rei, tem as construções. Você pode ficar doando cupom. Ignora essa quantidade de cupom. Porque como eu disse, o administrador, se eu não disse, que estou dizendo agora, sou o administrador do servidor, então eu tenho essa quantidade de cupom, porque é sou o dono, né? Mas enfim, ignora isso aqui. Caso você for novato, você não vai ter essa quantidade. Mas como a gente tem boot pelo o PVP, você pode ir lá fazer seu PVPzinho, ganhar seus 10 casinhas de cupom e vir aqui doar. Doando, você vai pegar esses pontos aqui, ó pontos disponíveis. Esses pontos disponíveis é para ser usado nos pontos do shopping. Ponto do Shopping tem o que para te oferecer? Hervas Tem também é, Pílulas de Espírito de Luta essência de Honra Blocos Elementar E Super Pedra Para você deixar tudo full 12 Simples, rápido e fácil Uma conta nova Vai chegar vocês você vai ver a quantidade de missões que tem Sempre é bom ver isso aqui ó. Para perversão de itens Deixar a mochila sempre vazia Tem alguns bugs que acontecem Mas sempre está avisando aqui nos cards Presta atenção, veia com cuidado para não acontecer nada de errado mas qualquer dúvida chamar no whatsapp o suporte é 24 horas garanto que eu vou te atender lá fechou mas vamos lá no figuras vendadas de signos tem que ver conectores mano tem muita mas muita missão se eu vou mostrar a missão por missão eu fico aqui quase cinco minutos ó você quer é uma pessoa novata já chamou lá no whatsapp eu já vou mandar um código para ele e é isso beleza Aqui tem a minha continha, né? GDM, bonitinha. <risos> tem um título aqui, eu tava fazendo... Não, aqui não tem não. Tava fazendo o título teste, eu testei, deu certo. E agora eu vou mostrar fusões pra vocês. Primeiro eu vou mostrar a figura, para dar uma animada em vocês aí. Figura, tá assim. Tem as de signo para você ativar. Pokémon. Tem as figuras de arma VIP. Essas aqui é bem daorinha. Olha o tanto de arma que tem tem as figura inicial Não ativei essas aqui porque tô deixando assim Mas tem as outras figuras aqui certinho Tem muita figura eu tô adicionando figura por figura devagarzinho Uma coisa que eu adicionei é nova no jogo No caso é a fusão Fusão eu adicionei faz pouco tempo E tá bem daorinha Vou mostrar como que funciona para vocês Você vai primeiro pegar esse cristal 1 Aí transformar ele em cristal Ó, cristal 1 Você vai transformar ele em cristal 2 E assim em diante, entendeu? Ah, é um sistema, daí até chegar no Cristal 6 Esse Cristal 6 você vai pegar o que? Um Boomerang Ó, taxa de sucesso dele é de 40% Entendeu? Cristal 6, você faz esse Boomerang Super raro é, Boomerice Ele te dá a QV 302 de dano com De atributo 655 Defesa 255 agilidade 655 Sorte 662 E nas missões É bom você prestar atenção Pra você ver aqui ó missão ativa Tem missão muita missão mesmo cara uma missão de potencial essa missão aqui é VIP você precisa ter um sapo dourado para poder completar ela por isso que é uma missão sequencial como daí você me pergunta mas como que funciona essa é, missão sequencial praticamente no nome já é bem dito né cara mas muita gente não entende mas eu vou tentar explicar Basicamente é assim: você fez uma missão, ela vai aparecer outra, fez outra, vai aparecer outra. É sequencial, como que fosse. querer ver? Vamos supor, você vai é, um ônibus, vai parando em ponto, em ponto, em ponto, e vai seguindo em reta, é, em linha reta, entendeu? Basicamente, isso uma analogia mais simples, mas que dá pra todo mundo entender. Beleza, missão de fogo, gelo, vento, sou super pertinho que é bem da horinha. Bem da hora vai entrar missão. Hoje é o que? Segunda-feira que eu tô gravando esse videozinho para vocês. Amanhã, amanhã já entra missão. Bem da horinha. Essa missãozinha aqui é dos mil GVG com certificado para mostrar que você tá o bicho. E olha esse do é mental. <risos> Nem falo muito. Deixa vocês entrar para vocês. Você é capaz será, de fazer missão, cara? Isso, eu duvido você, mano. Na moral. Você que tá assistindo um vídeo aí. Você entra nesses servidores aí que tem pouca missão e você não faz missão, mesmo se você gasta, cara. Mas você é capaz de conseguir 600 combates na raça, lembrar dos velhos tempos que você jogava? Eis é a questão, tá uma dúvida no ar um desafio que eu fiz pessoalmente aqui, praticamente. que eu tô conversando com você se você tá assistindo esse vídeo e te faço esse desafio. Consegue? O link tá na descrição, basta você entrar, criar sua conta e me desafiar. Vamos ver se você vai dar conta. Me mostra, manda um print. Vou te mandar uma quantidade de cupom. Que vai ser bem horinha. Fechou? Só pra te desafiar, cara. E é isso. E instância. Você vai me perguntar. Titi, tem instância pra poder jogar? Tem. Por agora, tem que tá tipo assim vazio? São quatro amanhã Então vai estar vazio mesmo. Mas enfim. Vamos aqui. Vamos mostrar as instâncias novas. Fantasma risonho. Speed oh, E o que que vem de itens aqui? Armadura 170 Com atributo de 125 É veto que mágica pirulito Que é um pirulito bem da horinha Pra você poder jogar Se você pensou maldade maldade, vai ele Aí dentro <risos> Mas enfim, agora é que pode vir aqui No fantasma é risonho As distâncias estão pegando de boa Tem muitas distâncias aqui para você se divertir Se diferenciar Isso é que é da hora, né? E eu vou dar uma configurada aqui na, na formiga, porque a formiga, ela é Troll Pra quem joga no servidor, conhece Você vai entrar aqui, de, é, tipo assim, de boinha, tá? Daí aí, beleza, tô forte, vou lá enfrentar o formigueiro A hora que você pega a raia meu amigo Se você não tiver que ver culhões, <risos> você não consegue passar Mas enfim, acho que tudo que tinha pra mostrar, eu mostrei Tem boot no pvp, tem gente lá no pvp também pra jogar Acho que deve ter umas 25 pessoas agora online De madrugada Só que a galera foca mais no PVP Porque tem muita missão de PVP Daí eu acho que é um especial do jogo também né? Estância só para se, se adequar E poder ficar forte Mas espero que todos tenham gostado desse vídeo Deixa o seu like como forma que aqui, me mostrar Que você gostou Deixa o seu comentário que é bem importante também E a gente se vê no próximo vídeo Aguardo você aqui no servidor Caso você venha jogar e querer seu código para poder querer ficar forte, fala comigo no Discord, no WhatsApp, menos aqui no YouTube. Fala nessas redes sociais, a gente pode disponibilizar esse código, fechou? Até o próximo vídeo, um abraço do Sr. e falou!